Muitos dizem que as crianças são seres inocentes e o demônio jamais poderia possuí-las. De fato. Porém, o demônio pode usá-las de forma indireta. Observe o seguinte vídeo. Um pai de família filmava o seu bebê se olhando no espelho, quando de repente o pequeno olhou para trás e algo perturbador ficou evidente. Sim, parece que o que refletia no espelho não era um menino, mas sim um demônio que se transfigurou em bebê dentro do espelho. Não é à toa que muitos dizem que os espelhos são monitores do mundo espiritual e através deles podemos ver coisas inexplicáveis e indesejáveis Um vídeo muito perturbador publicado no TikTok deu o que falar nas redes sociais. Nas imagens vimos uma menina que estava sozinha em casa quando começou a viver um verdadeiro pesadelo. Eu <risos> Pela reação da menina podemos perceber que realmente os eventos são reais. Vemos objetos se movendo sozinhos e até mesmo uma criatura obscura correndo em sua direção. Ela realmente está muito assustada. Porém, alguns sugerem que ela foi vítima de uma pegadinha praticada por pessoas próximas dela, mas ainda quem diga ser uma manifestação demoníaca na casa que se manifestou naquela noite. Я вот до выключился свет Думаю, что-то происходит Я очень-очень пою -очень Это что? это было? Оно пропало Я пою Я просто невыносимо пою No vídeo a seguir um homem que andava por uma rua viu alguém observando atrás de um vaso de plantas mas a figura não parava de o encarar então ele pegou sua câmera e puxou o zoom para mais detalhes Foi quando ele percebeu que o rosto não era um rosto normal. O mais estranho é que os olhos não piscavam. Quando passou pela mente do cinegrafista que aquela cabeça poderia ser a de um cadáver que ali fixaram, ele simplesmente bateu em retirada. Aqui estamos nós novamente na brincadeira do balanço. No último vídeo eu falei que um dia esta brincadeira não daria certo. Como sempre, temos um balanço sem cinto de segurança. E com ferragens de sustentação muito próximo do equipamento. E lá vai o fortão empurrando o balanço sem se dar conta de que ele estava ficando fora do alinhamento. E lá foram as duas moças se encontrar com Deus. Bom. Na verdade as moças caíram em uma plataforma e só tiveram arranhões e alguns hematomas. a seguir foi registrado aqui no Brasil em Iguatu, município do estado do Ceará. Nas imagens vemos uma mulher fantasmagórica atravessando a rua até desaparecer que nem fumaça. Especialistas afirmam que a imagem foi provocada por uma falha decorrente de gotas que respingaram na frente da câmera. Mas repare que se trata de uma figura muito pálida, sem guarda-chuvas e toda de branco. Por isso internautas acreditam que de fato é a alma da dama da meia-noite, mas conhecida como mulher de branco que se manifesta nas estradas para causar acidentes. A equipe do Hatek K estava filmando uma investigação paranormal dentro de uma casa em Tondo, Manila, quando de repente registraram uma figura branca parecida com uma mulher. A figura é tão cabulosa que eu vou orar para que essa imagem não permaneça em sua mente nesta noite. As imagens são claras. É o fantasma da filha da dona da casa que tirou a própria vida após ter um surto de depressão de acordo com o IBS. Especialistas analisaram as imagens e ficaram tristes por não ter encontrado um mínimo indício de edição. Alguns acreditam ser pareidolia, outros que de fato é um fenômeno inexplicável. Caso foi registrado por uma família humilde no subúrbio carioca, um homem estava experimentando sua nova câmera quando algo perturbador surge no fundo da casa. Aí, fim da festa aí pessoal, comprei a câmera nova, vamos colocar um vídeo no YouTube aí. E capotada já, com sono. E aí, Thiago, a câmera que eu comprei nova aí. Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Tá louco? Mano, eu vi uma coisa aqui, Thiago. Tem um alguns aqui, velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Não tem nada aqui, não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco? Maluco? Eu vou voltar a câmera. Eu vou voltar a câmera e você vai ver, velho. Um ser macabro atravessou a janela lá no fundo. É como se fosse um defunto que acabara de se levantar do caixão. O pior de tudo é que a criatura simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Mas como isso é possível? De onde ele veio? Para onde ele foi? É como se ele tivesse atravessado as paredes, e você, o que faria se um de cujos também passasse em frente à sua janela, ou pior, fosse para trás da porta do seu quarto nesta noite? Que Deus nos livre dessa terrível experiência. Sim, o que vemos pode ser armação, mas e se for verdade? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. No nosso último vídeo, acho que descobriremos o motivo pelo qual você não deve andar sozinho em florestas durante o dia, tampouco à noite. No vídeo a seguir, um homem teve a infelicidade de se perder na floresta. Depois de horas em busca da saída, ele notou que não estava sozinho e ainda estava sendo seguido. Quando viu que a coisa estava ficando feia, pegou o celular, ativou o flash e começou a gravar. Foi quando a câmera registrou a aparição de uma criatura obscura andando de um lado para o outro entre as árvores. Neste exato momento, ele se deu conta que ainda hoje estará com Cristo no paraíso. A criatura avançou sobre ele com brutalidade, o que esta coisa não sabemos, mas pode ser um zumbi, um alienígena canibal, uma espécie desconhecida ou até mesmo demônios florestais.